Você sabia que você consegue fazer o seu curso superior sequencial em até três meses? É isso aí que você ouviu. Aqui no Aprendiz, você consegue fazer o curso superior sequencial em gestão pública com ênfase em segurança pública em até três meses. O curso superior sequencial, conforme o próprio nome já diz, é um curso superior, porém sem caráter de graduação. Aqui no Aprendiz você consegue fazer em até 3 meses e parcelá-lo em 12 vezes sem juros no seu cartão. Demais, né? E a cereja do bolo eu deixei pro final. Você consegue usar o seu certificado de curso superior sequencial para alguns concursos públicos. Como, por exemplo, a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Civil de Goiás. Tá esperando o que para fazer a sua matrícula? Venha já para o Aprendiz, onde você vai fazer o melhor e mais rápido curso sequencial do Brasil.